Bom, a gente está literalmente nas alturas, mas é por um bom motivo. Essa é uma das máquinas premiadas no Prêmio Gerdau como agricultura de escala novidade Expo Inter. É, Maximiliano, o que, é que levou essa máquina da Pla a ser a grande campeã? Bom, primeiramente por ser um equipamento único no mercado. né? A gente não tem nenhum, nenhum equipamento que se compare hoje ao que essa máquina é capaz de fazer. Esse equipamento veio para solucionar dois, duas dificuldades, né? dois problemas que o, que o produtor enfrentava no campo. Primeiro é a questão de, da eficiência e de quão preciso é o equipamento de, a disco na distribuição de sólidos. Né? Esse equipamento, podia, por uma faixa aí de 28 metros, 30 metros, tem uma variação de até 20%. Né, na, na questão toda de, da distribuição. Esse equipamento, por ser um equipamento de barra pneumático, eu tenho uma variação de só 2% numa faixa de 30 metros. Bastante eficiência. Bastante eficiência e precisão. Essa é a questão toda. Né? E o que, que é o que, que significa precisão hoje no campo? Diminuição de custo. Né? O produtor hoje vai ter menos desperdício de produto, vai conseguir ser mais eficaz. E, consequentemente, no bolso? Salvar algum, né é salvar margem. Né? E o outro, é... a outra situação que esse equipamento é capaz de fazer é que ele pode fazer a, a semeadura a lanço também. E de forma bastante precisa e bastante eficiente também. Então, hoje, o... nossos clientes estão utilizando esse equipamento para fazer o plantio do... da cobertura verde antes da desfolha da soja. Ou seja... Ah, quando ele faz a colheita, é, a semente já, já germinou e já tem uma certa, ah, já tem uma certa altura. Né? Então, ele consegue ganhar aí até 20 dias no ciclo. Né? E para fazer a mesma operação, no mesmo tempo, na mesma área, seriam equivalentes aí quase 12 conjuntos é, trator-semeadeira. Né? Isso eu estou te dando um case já de um cliente, né? Um, um exemplo de um cliente. É, como que foi pensado esse equipamento em termos de design, porque a Plata também se preocupa bastante com isso, né? de ser um equipamento eficiente, é, produtivo, é, com lucratividade para o produtor, mas que também seja um produto bonito. É Esse equipamento ele vem seguindo a tendência da MAP3, né? que é essa nova geração de máquinas que a gente lançou é, ano passado e ele segue as mesmas linhas. Esse, essa nova geração de máquinas foi premiada internacionalmente com um o prêmio né, Best of the Best no Red Dot, que é um, um prêmio muito respeitado, falando-se de é, design. É, falando em cultura, é, se aplica mais a soja? É, é soja, milho, grãos em geral. Aí né? também pode ser a, a utilizado no algodão, não tem problema nenhum, né? E também para todo tipo de cobertura vegetal, milheto, aveia, o que quiser ser aplicado aí com, como cobertura, né? É um lançamento nacional, né? Lançamento. Essa máquina a gente tinha trazido já como um pré-lançamento em, em AgriShow, uhum. né? mas a, agora a gente está trazendo aqui como um equipamento nacional e finamizável. Muito obrigada e parabéns né, pelo prêmio também que esse equipamento recebeu. Eu que agradeço e estamos muito orgulhosos e convidamos todos aí a conferir essa, esse, essa máquina premiada. Muito obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.